Lá em Piraí, né cara, eu sei que agora a gente tá nessa fase que tá, tem que ser politicamente correto. mas eu trabalhei em Piraí ali, que pegava a Serra das Araras. Meu irmão, de um lado era puta, do outro lado travesti. Você já viu puta brigando com o travesti, o PM tá no meio pra separar. Como é que você separa puta e travesti brigando? Meu irmão, separar não, meu irmão. Eu falei, ó, oh, eu não entro aquela porra, tem sangue voando pra todo lado. Vou bater quem? Que Vou isso? bater nos travesti, sou homofóbico. Bato nas puta, tô, tá fudeu tudo, como é que faz? Você já viu essa merda? Meu irmão, de um lado esquerdo era puta. Tem pu área do, hoje do 5º Batalhão... Que, quinta da Boa Vista. Quinta, oh, quinta da Boa Vista. Mas eu enxergo o seguinte, é, é, um, é um problema de políticas públicas, né? Eu acho que o município do Rio de Janeiro, é, e não só do Rio de Janeiro, e o Estado também, é, pecam muito e sobra para a PM, mas entendeu? Eu também acho que tem um problema pontual, único da PM, que é essa questão da divisão interna. A sociedade clama, né, uma grande parte, que, que é uma política que é uma polícia mais humanizada, uma polícia é, garantidora,